Oh, yeah. <coughs> Blue versus hurt you right you look for it. You probably diamond Cheguei pra acabar com sua diversão Pode dizer tchau, tchau, tchau Que agora seu assim, fim Você já ganhou de muita gente Mas aqui você ganha Aqui você só vai perder Andem pelos dutos por aqui E te encontrei Agora esse vai ser seu fim E você ganhou outros vezes Mas aqui você não vai ganhar Aqui você só vai Amiga, tu falou de de chorar minha que eu queria você caçar, vai caçar tudo isso assim não tô nem aí para você pode já se ligando que você vai perder agora que você acabou de chegar você acha mesmo que vai ganhar você eu sou maior que você você é só um tipo você acha mesmo que é maior que eu e já derrotei vários agora vai ser você vai ser provável essa sua que você tem você não é nada parado ah, te dando um soco, você cai na lona. E seu contato: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 não levanta. Achando que vai poder me ganhar? Com minha força sobrenatural, eu vou te matar. Você acha mesmo que vai ganhar? Eu vou chamar o Grinworm para te pegar. Quem é Grinworm? Você tá louco? Derrota os seus amigos com você e nada. Acha mesmo que vai ganhar de mim, você tá errado. Acha mesmo que você para pra mim? Tem uns oito pés e você só tem um. Deve ser só um pé. Pra você é tipo uma formiga Já deu vários outros. Agora vai ser você. Achar mesmo que vai ganhar. De mim? Tô achando certo. O seu jogo é uma merda. Você achar mesmo que. Vai ganhar. Esses jogos não fazem nada Você só vai ter que ter isso de me pegar Achar mesmo um dia é de Não, só não sobreviver de queda E você não deu uma volta a Você não deu volta a em uma porta e desistiu E você comigo eu arrebentava a porta e pegar eles Você achar mesmo que meu jogo não gosta Esse jogo parece minha cópia, só que mal feita a última palavra que se diz, vai ser, ai meu Deus, porque aqui você só vai sofrer, toma.